Bom, boa tarde a todos e a todas, bom retorno. Estamos começando um ano é, bem animados, né? um ano importante desse país. E eu gostaria de começar falando na defesa das mulheres. Por favor, aqui em São José dos Campos, infelizmente, é, o nosso primeiro post é contra o repúdio, a ameaça de bolsonarista, aliás, um bolsonaro, é, as trabalhadoras da lo, de uma loja de São José dos Campos que proibiu a entrada de Homens, por favor, pode passar. É, uma loja de roupa feminina, roupas femininas, aqui em São José dos Campos, virou alvo de ameaça após proibir a entrada de homens no local para evitar assédio era um constante, né? Foi objeto de várias, é, várias é, jornais, televisão, o G1, a Bandeirante, jornais de São Paulo, registrando esse fato muito importante, essa corajosa, é, essa dona desse empreendimento, uma feminista, né? É, e eu gostaria aqui então de colocar que essa câmara é solidária a todas as ações que foram feitas. Infelizmente, no sábado, dia 29, não satisfeito em criticar a loja pelas redes sociais, o bolsonarista Felipe Feijó Matos, que se diz de direita e antifeminista, chegou a tentar invadir e chegou no estabelecimento e ameaçar as funcionárias. Então, elas fizeram um BO. Então, aqui é nosso grande... É, tema desta casa basta de violência contra as mulheres machista mata as mulheres todos os dias e principalmente nosso basta a esse misógino felipe bolsonarista é, ne, é, negacionista né que aliás eu vi um vídeo dele lá tomando as bolinhas, né? Então, quero aqui colocar essa questão importante e dizer a todas as mulheres, tenha essa coragem né, para fazer as denúncias quando necessárias, e a solidariedade da vereadora Juliana Fraga, da vereadora Dulce Rita e a minha solidariedade, Amélia Naomi Estamos aqui à disposição, esse episódio foi no sábado, sei que elas fizeram BO, mas os nossos mandatos aqui de todas essas três vereadoras estão aqui para te defender e defender todas as mulheres que sofrem violência.